De que formação política o PT precisa para estar cada vez mais conectado com as lutas e os sonhos do povo brasileiro? Essa é a principal pergunta a ser respondida na Conferência Nacional Paulo Freire de Educação e Formação Política do Partido dos Trabalhadores. A conferência é uma ótima iniciativa, mas para que ela tenha sucesso, para que esse debate de fato aconteça e produza os bons frutos que todos e todas esperamos, é preciso que os militantes e dirigentes do país inteiro se engajem nesse processo. Mesmo aqueles dirigentes e militantes que não são diretamente ligados à formação política precisam ajudar a convocar a etapa zonal, a etapa municipal, a etapa estadual da conferência. Cada militante e dirigente é fundamental para que a conferência Paulo Freire seja um grande sucesso. A Nova Primavera já começou. Nova Primavera. O PT, quem faz é você.